Ok. Ok. Fica cego. Oi, cara, você já jogou com a Maria Gabriela? Conhece ela? Sim, amor. Oi, estamos aqui hoje no De Frente com o Gabi, entrevistando ele, o youtuber mais famoso do Brasil, Peprego. Peprego, você é um bom editor? Tá. Oi? Ja. Ja? Ja. Fala alemão, cara. Da. Das Dank. Dank. Sonnen streben cara vai falar <laughs> com a avó, avó, eu te amo. Das Rundes <coughs> Kuten Cara. Ai, eu tô com fome. Um das Kunden sagen Stutzen, Adolzen. Aí ele ainda fala: Obrigado. Danke. Fazer um vídeo lá, colocar Angry German plays God 4. Aí eu faço a invitação: Angry German kid plays God of War. Um das Kundes spielen. Um das Kundes eswaffen Stutzen. Um das americana Menegana. Cara, é a escorpa No cara é uma Assault Rifle. Isso é o ninja. Não! NÃO! É sempre comigo! Ele por que ele não atirou em mim? Ele tava do meu lado, velho. Ele tá ali do lado, ele não tá nem aí. Ele tá ali do lado da bomba, mano. Ele, ele mirou em mim, ele falou, não, é o nate deixa eu puxar a gay aqui. A gay vai sozinho, entendeu? Meio que sai do bolso do cara. Aí eu vou morrer, aí quando eu morrer pra broma, eu faço... Aí <risos> <risos> é, parece que ela, né? Aí vai falar russo, né? Russo já é um pouquinho mais diferente. Eu sou muito bom imitar, sem saber o que alguma falar, entendeu? Nossa... Você tá, vai falar que parece russos, cara. Deixa eu ver aqui. Das trônei bocenaia. Das pitch americanas todas. Caralho, mano. Você mande, é é. Das undestatzen granatas todas voando. Tem japonês né, essas porra aí. Japonês japonês eu não gosto muito. Mas não sei, tá, gente. Caralho. Tu não sei. Eu não Ah... Ah velho, cara. Sushi. <risos> Sushi. Sushi. É. Dá pra gente fazer uns vídeos quando você quiser. Um vídeo ou uma zoeira, você me chama. Nossa, eu já tô gravando, você tá ligado? Você tá? Tô. não sei o que eu vou fazer com a legenda, velho. Que eu tô fudendo. Caralho. Caralho, mano. Agora o cara vai pedir abacate pra empregado, que nem você. Tá pedindo, and that's not abacate, hein? Abacate, Aí quando você quer você coloca sempre um wine no final, tá ligado? Você coloca um wine no final. E aí fica bem, né, irmão? <risos> and times, and that's aindroden, Ele Aliás, sempre se puxando tá Legal. O cara tá morrendo de rir aí. Eu né? <risos> <risos> tô chorando. Não, matei dois. Ah! Eu desliguei a TV. <risos> que foi isso? Ca... isso? Caralho, que susto, mano. Eu desliguei a TV, eu juro. Eu desliguei a TV, eu não sei como. Eu matei? Eu matei. Eu matei, matei. velho. Caralho, mano. Mano. Ai, meu coração. Eu juro, eu, eu, tava, eu olhei pra Você escra... É hétero, mano, eu juro Eu peguei e olhei aqui, velho Eu tava querendo olhar ali no fundo Mas do nada, eu vi um pé caindo Aqui assim, velho Eu metronei, matei o cara, velho Caralho, mano Nossa, mano, essa tela é... Mano, essa tela é a mano é, Essa tela, mano Mano, essa tela, mano essa Fala aí Street Fighter mano. 2 Mano, o amigo Ele não fala tela nem mapa Ele fala fase, mano, essa fase, mano essa... Nossa, <risos> mas tela é pior, mano. Seu rabo, vocês já escolheram a tela de vocês, agora vamos é ver. Tela. Ali? Tela. Mano, que escroto. Se mapa de vocês. Uma tela é horrível, velho. Tela é muito feia. Tá, dá pra ver você. Muito? Ah, sei lá, né? Nossa, deixa eu fechar na porta que minha mãe tá tossindo, velho. Que dá pra ouvir até. <risos> você conseguiu ouvir? Aham. Uh -huh. Olha mano. Perculose. <risos> Morra. <risos> <Caraca, risos> meu Deus. É, acho é que você tá vendo. <risos> Hitmarker, <risos> Lazareto! Primeira <risos> vez que eu vejo pra pegar gritando. Ele resolveu mudar de vida, pegar uma mulher de família. Aí ele foi lá naquelas moleques que viu o tempo e falou assim. Qual você já tá minha vida? É <risos> que veio <meu> o tempo, burro! É <risos> o futuro! na mulher amanhã vai chover! Eu <risos> veio o tempo, são 3 e 15 é. Pronto, eu melhorei a piada, pronto, cala a não